Alô mano, ok. Dia virtual aqui. Deixei dia virtual aqui aberto. Frente para continuares a ver o que estou a fazer. Ok. Ok. Tenho. Tenho aqui a frente. Tenho aqui. É, Windows Capture. É aqui que tenho que fazer. duplo clique. E depois. Selecionar aqui. Dia virtual. Podia estar qualquer coisa. Por exemplo. Volto aqui. Duplo clique. E faço aqui. Escolho. Dia virtual. E já aparece aqui. Faço OK. Depois volto para dia virtual. E pôr a música. Automaticamente vai aparecer. O que tenho que fazer depois é puxar display para baixo do Windows Capture e a partir deste momento tenho já guia virtual à frente ok? é simples